Não, eu tô não pro tira da minha cara! What's up, galera? Tudo bem com vocês? Tô aqui pra falar sobre coisas aleatórias coisas aleatórias que a gente não sabe o que tá falando, porque a gente não planejou nada. A gente tava fazendo uma tag e não deu certo, olha. Todo mundo bebe gente. Eh eh non riesci. Mm. Mm. Você precisa de uma professora de filosofia? Ninguém precisa de uma professora precisa, de filosofia. Precisa sim! Eu só coloco filosofia na escola pra preencher a matéria. Mentira! Nossa! Volta! <risos> <risos> não! <risos> Eu não vou. Eu Eu não Eu quero vingança. Idiota! <risos> Nós vamos fazer a tag de 7 segundos agora. E eu vou começar o desafio com a Ana. A Ana tem 7 segundos para achar uma cebola e então trazer aqui dar um sorriso para a câmera. Valendo! Um, dois... Corre, é São Preta Rádio! Não cara? tem cebola! Sei! Hoje, <risos> Ana tem 7 segundos para... Pegar um papagaio... E sentar no papagaio. <risos> O papagaio Sei. e dar um beijo nele, dele me lampeu Ele, Hoje eu tenho 7 segundos Pra pegar o papagaio Sentar na moto e voltar aqui A moto um, aí, Dois, você. três, quatro, cinco, seis Seis e ah. meio <risas> Que merda Tu o tinha que voltar então. Carol, tu tem 7 segundos pra achar um house aqui o um que? Um não. House. Eu vi que tu fez. Troca! <risos> Nossa, não. Se derrubar, eu, quero eu vou ah, tem segundos pra ir lá na <risos> frente dar um chute e não vai voltar. É uma tá cagando, A minha mãe veio correndo de lá na casa da vizinha. Que? Que? Tua mãe sendo sua mãe. Agora é a minha vez de me vingar. Cara. Tem 7 segundos pra pegar a mangueira e molhar as cachorras da vizinha. Vai <risos> Um. Oi, foi. Dois. Três. Quatro 5 7 Abre, puta Tem que abrir a ponta, da Abre a ponta, mal de teta Um Abre Dois a ponta Abre. Três Abre. Quatro Abre. Cinco Abre. Seis Já passou O que eu faço? Oito as <risos> <risos> eu, eu Ah! Ah! <risos> <risos> <plaque> Eu já tenho sete segundos pra ir ali na cozinha secar os cachorros com o dedo. Vai! Um, uh. dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Deu, já volta. Fudeu, já! Eita! Tu tem sete segundos pra pegar três batatas e fazer um malabarismo. Corre! Um, dois, três, quatro, vai Cinco, seis... Certo. Certo. Redondo? Certo. Ai, não que eu não sei. Pronto. Era três, não duas. Três. <risos> <risos> <Eu> <risos> Carol, você tem sete segundos. Não, você fazer tem sete segundos pra eu fazer um torque um uh, até parede. o chão e voltar na parede virar e tampar a cabeça e vai. Sai o eu House! Já fiz. Foi. Tá bom. Tcharam meu de de Demônio. Demone ah, Puta, tem um cheiro pra cá <risos> Meu Deus, bota <bate risos> em de você É que esses tênis que meia, meu Nossa, que cheiro de queijo podre <risos> Aquele queijo, é queijo do... Vem tá. Fim do vídeo <risos> Já você tem 7 segundos Pra sair correndo, achar um Power Ranger em cima da árvore e voltar aqui e trazer o Power Ranger aqui. Achei! Oi! Salvar, deixa eu sair. Salva Ranger! Salva Ranger! ranger. ranger. <raparam> Fim do vídeo! É, vídeo. Fai... é o Power fai... é Ranger de manjar! um Power Ranger, filosofia só pra preencher matéria na escola. Viado! Ai, como é que eu... Então, a gente está aqui pra se despedir agora do vídeo, junto com o Power Ranger vermelho, participação super especial. Desculpa que ficou meio bosta o vídeo, mas dá um like igual, mesmo Obrigada. se não tem gostado. Dá um like aqui embaixo, deixa seu comentário, e compartilha o vídeo, e... Usem tênis pé! E obedeço aos seus pais Isso é tchau, try, Tchau tchau Fim do vídeo, pessoal <risos> <risos> Hip. é um power Hippie É um gente É um power Filosofia e é um power ninja o Thales de Mineto uh, é o pré-socrático e, e ele acreditava Acabou que... Acabou o vídeo, você ah, vai vai você tá arrasado, menina, me conte, porque tá arrasado. Tá filmando, o que tá Ah, tá aqui, tá. <risos> Não, é não, <risos> não <risos> gostei! <risos>